Então, galera, tudo bom? Pra você que não tem nenhuma noção de fazer seu caderno personalizado, eu vou te salvar! Meu caderno esse ano vai ser tudo estilo Tumblr. Minha mãe compra o caderno, aquele caderno horrível, e eu personalizo. Como fazer cadernos personalizados? É super fácil, gente. Eu achei que era difícil, mas pro meu primeiro caderno que eu fiz, até que ficou fofo, até que ficou bonito. Mas eu poderia ter melhorado, então eu fiz o meu segundo e deu certo, gente Então no primeiro você faz no caderno que você já tem em casa Uma imagem que você não goste tanto, entendeu? Só pra você testar Mas no segundo vai sair legal e vai na fé Porque você vai conseguir Deixa nos comentários o que você achou Se você testou e se você gostou Curte pra me ajudar Me siga nas redes sociais se inscreva se você ainda não é inscrito, então é isso. Um beijo e fica aí com o vídeo. Então, gente, para começar, nós vamos precisar de régua, um caderno, cola de sua preferência, pode ser líquida, né, que eu falo que é essa que eu usei, ou em bastão papel contact transparente e imagens. Eu escolhi essas três imagens. A primeira é de âncora. A segunda de donuts com copos do Starbucks e a terceira são vários níquens com várias estampas. Eu escolhi o de âncora e agora eu vou tirar essa parte branca que tem dos lados que ficou sobrando. Eu vou recortar essas partes brancas branca pra ficar só, somente a âncora. E eu vou vir com uma cola e vou colar E depois, com a tesoura, eu vou tirar todo o excesso da folha. Mas se vocês preferirem, vocês podem deixar e depois com o papel contact apenas botar pra dentro. Que vai ficar um acabamento bem legal. O papel contact e a régua eu medi a capa e nisso eu deixei dois centímetros pra cima e dois centímetros pra baixo e um pros lados pra poder fazer o acabamento e botar por dentro o papel contact pra ficar legalzinho, sabe? Tá? Depois é só colar o pé contact por cima e vir passando uma régua ou um tipo de uma espátula pra não deixar as bolhas Está pronto o nosso caderno que Gente, e aí? Eu arrasei, né? Gente, ficou muito fofo o caderno, né? Ficou do jeito que eu queria, mas como eu falei De primeira você vai legal e na segunda você vai arrasar Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu gostei Então é isso, um beijo